What the bro? Que... Tá maluco? Irmão, isso tem hora e lugar. Pelo amor de Deus. Tá olhando o quê? Caralho, que que é isso, mano? Sai daqui! Tá maluco? Tira essa anomalia da minha frente! Que isso?